Oi gente, tudo bem? Eu tava escrevendo o e-book 50 formas de empreender e parei somente para gravar esse vídeo, viu? Pois é muito importante. Tem muita gente chorando pelos cantos porque a sua empresa não sai do lugar. Sim, parei tudo para vir aqui explicar o porquê você não tem sucesso e também te dizer o que, que você precisa fazer. Antes da gente começar esse vídeo, que com certeza é um dos mais importantes do canal, porque não adianta eu postar aqui vídeos maravilhosos de como montar diversos tipos de negócios se você ainda não está pensando como empreendedor, né? E não está preparado para receber essa sacudida que você precisa. Se continuar pensando como Pensa nesse exato momento, eu sinto em te dizer, viu? Você vai quebrar, vai jogar dinheiro fora e você vai se decepcionar. Agora, se você cansou dessa vida com mais baixos do que altos, então continue comigo porque hoje a sua vida vai mudar. Eu tô aqui pra isso, pra fazer com que você pense como um empreendedor vencedor e não um coitadinho ou uma coitadinha, né, se auto-vitimizando. E só pra começarmos, essa palavra vitimização já exclua ela da sua vida. Bem, antes da gente começar, se inscreva no canal para você a partir de hoje ser um empreendedor realmente vencedor, ou uma empreendedora no seleto grupo das pessoas que se destacaram e também assistir as lives de quinta-feira que pode te ajudar muito, viu? Ative as notificações para você cada vez mais ficar por dentro do mundo do empreendedorismo, porque não tem mais como fugir dele, viu? Cada vez mais as pessoas estão utilizando seus dons para empreender e eu vou contar por que a maioria não tem sucesso, porque não se destaca. Dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com os seus amigos, chame as pessoas para se inscreverem. É muito importante, não somente para mim, mas para cada pessoa nesse Brasil que deseja empreender, mas ainda não sabe nem por onde começar. Eu sei e eu posso ajudar. Eu sou a Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. No final do vídeo, eu vou destacar alguns cursos e e-books que vocês podem fazer que vão ajudar aí nessa caminhada e te fazer sair dessa bolha que você se encontra nesse exato momento. Deixa eu contar sobre os meus números. Assim, quem sabe entra nessa sua cabeça a importância de você estar aqui ouvindo o que eu tenho para te falar. Gente, eu não sou prepotente, tá? Muito menos arrogante. Quem me acompanha sabe exatamente qual é o meu ideal de vida. O meu propósito é fazer você prosperar, fazer você chegar ao seu objetivo de vida, fazer você conquistar tudo o que você deseja e te dar ferramentas para que você consiga chegar lá. Gente, sonhar sem estabelecer metas e seguir o que foi estabelecido, que são as ações, não serve de nada. Por isso, além de falar, eu dou ferramenta para que vocês possam seguir. Mas vocês precisam cooperar, né? E utilizar essas ferramentas. Eu comecei esse negócio aqui tem exatamente 12 meses. 12 meses! E o meu canal é um canal que vem despontando no mundo aí do empreendedorismo. Por que, que eu digo isso? Porque em 12 meses eu tenho mais de 25 mil inscritos, mais de um milhão de visualizações e vídeos com mais de 340 mil visualizações. Eu tenho seguidores que me buscam em todas as redes sociais pedindo ajuda, enviando textos gigantes com pedidos de socorro e depoimentos de agradecimento também. São pessoas que estão prestes a falir, com dívidas enormes, em busca de apenas uma coisa, alguém que escute o que eles têm para falar e que ajude a resolver os problemas em que eles se encontram. Essa é uma tarefa que eu tomei para mim quando comecei lá em 2015, com o grupo Clube da Empreendedora, que esse ano de 2018 virou o Clube dos Empreendedores e que hoje passou de 40 mil membros. Quando eu criei o grupo, a intenção inicial era fazer feiras, ajudar as pessoas a vender os seus produtos num espaço físico coletivo. O que, que aconteceu? Por que, que eu parei de fazer feira? Olha, eu fiz alguns eventos, todos foram muito bem organizados. Teve público. Quem sabia vender e não ficava sentada no stand olhando o movimento sem abordar ninguém, vendia muito. Quem interagia com o público saía de lá com poucos produtos na sacola e bastante dinheiro no bolso. Mas aí eu percebi uma coisa. Quem não interagia precisava urgente de ajuda. Foi aí que eu criei o canal do YouTube. Uma forma gratuita de capacitação. Sim, gente. Eu estudo que nem uma louca. Me dedico integralmente sobre diversos assuntos para que você aí do outro lado tenha a chance de mudar de vida. E aqui no canal é tudo de graça. E o mais curioso é que eu poderia ter mais de 80 mil inscritos. <risos> Se eu somasse toda a minha rede social, passaria desse número, mas eu não tenho. E é exatamente esse o X da questão, é onde eu quero chegar. No grupo do Facebook, com mais de 40 mil pessoas, nenhum por cento é inscrito no canal. Suponho, então, que essas pessoas não querem adquirir conhecimento ou talvez estejam ali só para se divertir. O que eu não acredito. Primeiro, porque o grupo é de empreendedorismo e não entretenimento. E segundo, é que todo mundo Quer desfrutar de uma vida boa, não é mesmo? Ter dinheiro para viajar, colocar os filhos numa boa escola, entrar numa loja e poder comprar a roupa ou o sapato que quiser, sentar num restaurante e nem olhar o preço do cardápio, simplesmente pedir. Pois bem, muita gente está aqui a passeio, quer prosperar, mas não faz nada para mudar a atual situação. E eu sinto em te informar, viu? Mas o dinheiro ele não dá em árvore não cai do céu, não funciona com a seguinte frase ''Ai, Deus vai me dar''. <risos> Se você não fizer por merecer, Deus não vai te dar nada, além de saúde e ar para você respirar. O resto é suor mesmo, minha filha. E pare com essa ideia de que ganhar dinheiro é fácil. Isso é outra besteira que colocaram na sua cabeça, que, aliás, é uma grande, enorme mentira que te contaram. A grande e única verdade que vai fazer você prosperar como nunca prosperou é a capacitação. Não existe sorte de principiante. E, pelo amor de Deus, pare de ficar lendo matéria dessas grandes revistas que dizem assim Jovem empresária de 24 anos é a mais nova milionária. Criou a empresa tal e fatura milhões no primeiro ano. <risos> você lê essas porcarias e não enxerga mais nada. E pior ainda, acredita que pode acontecer o mesmo com você. Mas não pesquisa sobre a fulana. E, muito menos, descobre que ela investiu algumas centenas de reais ou dólares montar a sua empresa. A grande maioria dessas matérias é sensacionalismo barato e a maioria dos empreendedores não se encaixam nesse perfil, não se engane. Então fale junto comigo, antes de sonhar em ser igual, deixa eu pesquisar a vida dessa empresária, combinado? Olha, eu te garanto que você vai descobrir que essa milionária já tinha fortuna antes de ser a nova milionária do pedaço. Eu criei um sistema excelente para você adquirir conhecimento, que é através do evento Imersão no Empreendedorismo. Esse evento ele consiste num treinamento de um dia inteiro, onde você terá informações sobre administração, para você poder administrar de forma consistente o seu empreendimento, terá a palestra de finanças, para você aprender de uma vez por todas como lidar com o dinheiro, sem se deslumbrar e gastar mais do que você ganha. Uma aula com um profissional de contabilidade para você aprender a lidar com essa parte contábil, um profissional de marketing para você aprender a como se destacar nas redes sociais e fazer campanhas segmentadas de impacto e um profissional de desenvolvimento pessoal para você sair dessa bolha em que você se encontra e parar de acreditar no conto da sorte de principiante. E principalmente sair do estado de vitimização e tomar conta da sua própria carreira com maturidade e aprender que nada vem de graça. Todos precisam receber pelo trabalho que executam, inclusive você. Gente, é praticamente uma consultoria, só que existe um diferencial muito grande nesse projeto. Se você for em busca de empresa de consultoria, você vai pagar um valor bem alto pela solução de problemas direcionados. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não tem como você contratar apenas um consultor e ele resolver todos os problemas da sua empresa. Ele vai focar em um setor, a não ser que você desembolse um bom dinheiro para que ele pegue todos os departamentos e faça consultoria geral. Aí ele vai precisar de uma equipe. E o que eu te ofereço é a possibilidade para que você aprenda a se autogerenciar, a cuidar dos departamentos da sua empresa. E não importa se ela tem apenas você como funcionário ou se tem mais, porque você vai aprender a fazer os processos e aplicar no seu negócio. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Hã? Você sabe? Bom, aí vai a parte legal disso tudo. Com a minha experiência e a rede de contatos, eu consegui algo que muita gente não consegue. Eu consegui montar um treinamento com vários profissionais a um valor muito baixo. Menor do que três refeições que você gasta para se alimentar. Ou até mesmo um corte de cabelo. <risos> e você pode se cadastrar nesse link que eu vou deixar aqui no card ou aqui no box de informações. É um treinamento que será feito em Curitiba no dia 22 de setembro. E as inscrições elas já estão abertas, porém... O link para comprar o ingresso vai abrir apenas dia 22 de agosto. E se você perder a data, o segundo lote de ingressos, ele vai estar disponível somente dia 14 de setembro. Mas o valor será outro, tá bom? E se você tem acesso a centenas de pessoas e quer levar o Imersão no empreendedorismo aí para tua cidade... Entre em contato comigo pelo e-mail cbempreendedores@gmail.com que nós vamos pensar juntos na possibilidade de fazer esse evento aí na tua cidade. Gente, vocês estão vendo esse vídeo incrível com esse monte de gente? Hã? São pessoas que saíram da zona de conforto viu? e foram em busca de capacitação. Foram atrás de treinamento e eu te garanto, a vida dessas pessoas mudou muito depois desse evento. Eu não sei que treinamento é esse. Peguei como um exemplo para vocês entenderem que não tem como alcançar o sucesso sem estudo e sem dedicação. E para isso vocês precisam se inscrever em eventos que possam te possibilitar entender sobre algo no qual vocês não dominam. Olha, a chance foi dada. Agora é com você de aproveitar ou fazer de conta que o que eu falo não importa na sua carreira, né? Esse vídeo ele foi para mostrar para vocês que somente através da capacitação você tem condições de melhorar os rendimentos da sua empresa. Chega de se enganar. Ninguém chega a lugar nenhum sem conhecimento. Não adianta ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele. né? Não adianta investir dinheiro na montagem de um empreendimento se você não colocar tudo que vai precisar fazer no plano de negócios. Não adianta escolher um produto para vender se você não identificar o público certo para comprar o seu produto. Não adianta criar uma campanha de marketing se você não sabe segmentar na rede social. Tá vendo como você precisa do treinamento de imersão no empreendedorismo? Olha, eu aguardo a inscrição de vocês, hein? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que abra um pouco a cabeça de vocês com relação à a, a importância da capacitação no mundo empresarial, tá? E se você precisar de consultoria... Para organizar a sua empresa, a gente trabalha com consultoria, tá? Então eu tenho um plano aí bem interessante para você. É tudo via online, onde eu vou sentar com você... Se você for de Curitiba, a gente pode marcar um encontro. Eu vou até você, vou entender todos os problemas que você tem na sua empresa, vou entender tudo o que você gostaria de fazer e juntos a gente vai traçar uma, um modelo de negócios, um plano de estratégias, né? o que, que você vai precisar fazer para sair do lugar onde você está e organizar a sua empresa. Então, para isso serve a consultoria. E um outro recado é com relação aos meus e-books. Eu tenho já um e-book disponível que é passo a passo para você empreender o link tá aqui no box também, ele é um e-book bem rapidinho, tem só 14 páginas, mas ele tem diversos tópicos que podem te ajudar ou a empreender ou colocar sua empresa aí no, nos trilhos, tá? E o e-book 50 formas de empreender é um e-book um pouco mais complexo, ele vai ter lá umas 200 páginas, que é um e-book onde tem exatamente 50 modelos de negócios para você abrir, mas o diferencial desse e-book é que cada modelo de negócio ele vem acompanhado de vários links para você poder clicar e ir até o fornecedor ou até alguns modelos de negócios no sentido arquitetônico né? para você se inspirar, tem várias informações fiscais, então é bem interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passa ele pra frente, porque tem muita gente que precisa de capacitação e fica aí quebrando a cabeça, quebrando a empresa e não sabe por quê. Mas eu sei, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!